olá tudo bem aqui é o René Ricardo eu sou empreendedor digital desde 2014 e dono desse canal que você está assistindo esse vídeo que é o Trabalhar em casa.com tá ok? Trabalhar em casa ganhando.com, desculpa é, esse canal é um canal voltado para pessoas que querem empreender online né? querem trabalhar online né? é, e aqui eu dou dicas, né? dou dicas, é, mostro saídas e produtos é sempre relacionado a trabalho online, tá ok? Então, é, hoje eu quero dar três dicas tá, de como você pode fazer um projeto online e vender produtos através da internet, quais são as três melhores maneiras que você pode fazer isso. Bom, a primeira maneira que você pode fazer para trabalhar online, é ser para promover um produto, ou um serviço, ou até mesmo não para nem para vender nada, apenas para é, mostrar algo, é, alguma coisa que você tem especialização, alguma coisa assim. E queira trabalhar com o Google Adsense, a melhor maneira, a primeira maneira seria através de um blog, certo? É, um blog seria um site aonde você vai ter pleno acesso a, a atualizações, certo? E de preferência que você use é aconselhável que você compre um domínio, né? E é, adquira uma hospedagem de site para que você possa ter mais controle sobre o conteúdo que você vai colocar neste blog, certo? E também para que fique você possa é, também utilizar para ganhar Através do Google AdSense, no qual eu vou ainda fazer outros vídeos lá na frente, né? Sobre Google AdSense. É... Então, seria a primeira maneira: seria essa daí, fazer um blog, certo? E aí com... colocar um conteúdo exclusivo, um conteúdo que seja de dicas, um conteúdo que seja é, de primeira mão, para que as pessoas se interessem pelo seu assunto. E aí você possa é, colocar produtos, banners. É, sempre voltado àquele produto ou serviço que você quer promover a segunda maneira seria você trabalhar através de vídeos na qual eu acho mais fácil né, porque eu desde que comecei a utilizar vídeos é, dentro da minha proposta, de, é, dessa proposta de, de ganhar dinheiro online digamos assim, trabalhar online é, eu vi que através dos vídeos é, há uma forma muito melhor onde você também pode ganhar dinheiro através do Adsense como tem ocorrido no meu canal eu tenho dois canais esse é o meu segundo canal e o meu meu primeiro canal realmente ele tem é, alcançado é, grandes grandes metas por, com o Google Adsense de uma maneira que eu nem pensava que poderia ser alcançado né? então a primeira seria através de blog a segunda através de vídeo e a terceira maneira que você pode é, vender online seria através de e-mail marketing, certo? E para que você possa trabalhar com e-mail marketing, é muito importante que você possa construir lista. Este foi um conceito que eu demorei um pouco para entender. E na verdade, é, eu entendo que construir lista não é uma coisa assim que aparece da noite para o dia. Tá? Mesmo porque é, vem uma, você tem que fazer um investimento. Certo? você vai ter que fazer uma você vai ter que contratar um serviço de autoresponder é, de boa qualidade é, você pode você vai ter que construir uma audiência com conteúdos de primeira mão é, para que as pessoas entendam aquilo que você está falando e para que você possa também ser uma autoridade dentro da daquele nicho né daquele tipo de assunto que você está trabalhando tá então essas são as melhores maneiras na minha preferência, né? preferencialmente, eu é, acho que o vídeo é muito melhor, tá? O vídeo você é, é olho no olho, a pessoa, é, você fala sobre determinado assunto e a pessoa vai ver nos seus olhos, certo? Vai entender o que você está falando e isso torna a comunicação mais agradável, tanto para você que está fazendo o conteúdo, quanto para a pessoa que está está vendo o seu conteúdo, né? então preferencial, preferencialmente eu prefiro vídeo, mas há pessoas que se especializam é, no blog por exemplo, né? há um tempo atrás é, fazer blog é uma grande moda, então muita gente se deu bem fazendo blog, né? e a terceira maneira é que é o e-mail marketing, né? também é uma, uma forma de você vender ou promover produtos ou serviços, né? mas que preferencialmente eu não gosto, né? mas eu prefiro o vídeo, né? pela linguagem que é muito mais rápida e muito mais fácil. Né? Então é isso aí, as três melhores maneiras de você vender online é através de um blog, através de vídeo ou através de e-mail marketing. Existem também as campanhas pagas, tá? só que essas campanhas pagas, é, elas têm que ser tomadas determinado cuidados para que você não gaste mais né? para que você não, é, não coloque muito dinheiro dentro em de determinada campanha em cima de determinados produtos né? e de repente você não atinge o público certo e aí o dinheiro que você vai empenhar talvez não retorne na venda daquele produto mas isso eu vou deixar para um outro para um outro vídeo explicar melhor sobre maneiras de fazer é, anúncios, tá? principalmente é, no Facebook ou é, no Bing Ads. Tá okay? é, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer por você estar aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, que é muito importante para que o canal é, se desenvolva melhor e cresça cada vez mais. Né? E se você tiver algum assunto, alguma dúvida, quiser, coloque nos comentários, eu leio comentários e eu vou anotar e vou fazer uma pesquisa para falar mais sobre esse determinado assunto que muitas pessoas talvez tenham a mesma dúvida que você tá bom então é isso aí aqui embaixo eu vou deixar o link do curso é, máquina de vendas automática tá Tiago Bastos certo que lá também você pode aprender como você pode trabalhar com, é, com vendas online através do máquina de vendas automática é, do Thiago Bastos, tá bom? Dá uma clicada certo? Veja, é, se aprimore e boa sorte para você. Um forte abraço e até mais.